Salto alto, maquiagem e lingerie, itens quase que essenciais na vida de algumas mulheres. Mas e se juntarmos tudo isso com uma barra na vertical? Para os desavisados, a junção reflete em um único preconceito. O polidense é reconhecido como uma dança criada apenas para agradar o olhar masculino em casas noturnas. Na minha opinião, é uma dança sensual, porque envolve... Alguns movimentos que, pô, sei lá, me agradam sexualmente, podem agradar outros homens sexualmente. As mulheres deveriam aproveitar e usar para dançar para seus maridos, né? Fazer uma fezinha. Porque acaba sendo uma dança que procura estimular o homem né, numa sexualidade. E eu acho isso interessante. Eu achava é que ela que? fosse só em casas noturnas. Você, que ela, que Eu nunca era... imaginava que agora ela é dançada nas né, assim, outras, sabe? Pra mim, ela sempre foi só em casa com tudo. O preconceito contra essa atividade vem em vários tamanhos, gêneros e idades diferentes. Mas essa ideia precisa ser desmistificada. O polidense não é praticado apenas por strippers e tem tudo para ser reconhecido como um esporte. Existem 13 federações que regulam a atividade física no mundo e aqui no Brasil é a Federação Brasileira de Polidense, que tem sede no Rio de Janeiro e desde 2009 promove competições no país. É como se fosse uma ginástica artística nova Barra, tem movimentos de força que é avaliado por pontuação, flexibilidade por pontuação também e sempre tem um campeonato, amador, profissional, iniciante. E a gente está lutando para colocar no, nas Olimpíadas para ser reconhecido como esporte. Além dos exercícios de força, flexibilidade e resistência, a atividade é capaz de transformar a autoestima de quem pratica. Eu tenho muitas alunas que começou é, muito desanimada. Ah, eu sou muito acima do peso, eu não vou dar conta, eu vim mesmo para ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. E acaba que elas... Né? se surpreende com o que faz. Com o tempo elas vão, fazer, vão pensando, nossa, não é aquilo que eu cheguei aqui, coloquei na cabeça e falei que eu não ia conseguir. Então, o coli é como se fosse uma terapia, né, porque elas, elas esquecem todos os problemas lá fora. E tenta focar aqui. Aí quando tira uma foto, elas já ficam, nossa, eu consegui fazer, ficou lindo, já dá aquela autoestima, né? Infelizmente, não existe nenhuma estatística que aponta o número de strippers que dançam polidense por dinheiro. Mas o estúdio em que Andressa dá aulas tem mais de 100 alunas que ganham a vida de outras formas. A Mércia, por exemplo, é policial militar e pratica a atividade há dois anos por um motivo muito curioso aos benefícios do corpo, sem dúvida. Trabalha muito a força e, para mim, a atividade é importante né? segurar um armamento pesado e, e força, eu posso dizer que eu tenho demais. Mas se tantas outras mulheres praticam esse esporte, por que só as profissionais do sexo ou strippers levam a fama de dançarinas? Para entender esse estigma, é preciso voltar na origem da criação da dança. O ele começou com as mulheres que faziam é, várias, vários movimentos na barra de, de, de circo, que prendia, né, se sustentava as lonas de circo, e elas começavam a fazer coisas diferentes que chamavam muita atenção do público. Aí foi levando mais ao público, realmente elas, elas trouxeram mesmo para apresentar os movimentos que elas conseguiam fazer. Né, um movimento de força, flexibilidade, que chamava muita atenção. E de onde vem esse preconceito de que o pole dance é uma dança só para casas noturnas, dançarinas de boate e tudo mais? Onde surgiu isso? Então, geralmente, o pessoal conhece por causa de filmes, né, os filmes americanos, que colocaram em boate para a mulher ganhar dinheiro, é, apresentar aquela coisa de sensualidade. E que chama muita atenção do homem porque tem a parte sensual da mulher, que é o charme, flexibilidade, aquela coisa toda, né? Para a sexóloga Suzana Amaral, a explicação para o preconceito é simples. O fetiche surgiu na mente dos homens, o que gerou certos estigmas na sociedade. O homem é muito visual. Então assim. Uma roupa mais apertada, ele já imagina muita coisa. Então, a mulher está ali dançando na barra de forma sensual, realmente ele vai imaginar que ela está dançando nele, né? que ele é aquela barra ali, que ela está se esfregando nele. Então, vai despertar um interesse sexual. Tanto que hoje, muitos, muitas suítes de motel têm barra. Já por isso cria também essa. fortalece essa questão da sensualidade, de que a dança, que a barra é algo para sensualizar, é algo que antecipa uma relação sexual. Por mais que o preconceito tenha sido inserido pelos homens e reforçado por algumas mulheres, as meninas desse estúdio não vão deixar de praticar o um esporte só por causa de um estigma social. Afinal, o polidense não é uma dança vulgar. Mas se fosse, qual o problema?